My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Estou aqui no Guarujá, especificamente no condomínio Jardim Acapulco, tá? Vou te mostrar essa mansão extraordinária que eu conheci, acabei de fazer aquele vídeo mais curto que eu pego o celular e saio filmando. Já fiz um, vou fazer agora um pouco mais produzido. Quem tá filmando rica, vocês já conhecem, já quero aproveitar, deixa uma curtida aí no vídeo, tá? Porque isso dá sorte para você. Então, vamos lá? A fachada você já mostrou no, no drone, né, Rica? Já vai colocar, nesse momento aparece as edições aí, ó. Olha a imagem aérea dessa casa. Não vou entrar por aqui, a gente está sem a chave da, da porta principal, mas saiba que nós temos essa porta... Imponente aqui, entradas pelas duas laterais, eu tenho uma entrada por ali, uma entrada de lá e tem uma, na verdade, tem uma quarta entrada aqui pela garagem, chegou com os carros, colocou, tem uma portinha que dá acesso à casa. Vamos por lá agora, Rica? Ou você já vai fazer um teleporte aqui, fingir que eu tô entrando aqui? Entrei. Vocês viram que aqui ela é um pouco menor, mas lá por fora ela continua. Essa madeira, então dá a impressão que é uma portona. Quem tá olhando de fora, tá olhando de longe, tem uma porta gigante. Só que é só esse pedaço aqui. é mais prático, mais leve e não perde a estética. Eu não conhecia dessas esquadrias e ela elas são, tem um isolamento bacana. Ela tem uma tela, todas a, as esquadrias aqui dentro das, da, dos quartos são assim. Ele tem uma tela. Tem um vidro e tem a parte de automação. Apertou o controle remoto, desceu, ou seja, sem isolamento acústico, isolamento térmico, blackout total, se precisar. Seja muito bem-vindo, estamos entrando pela janela do quarto. Sistema de som nos quartos, olha só, caixinhas de som e não é só nesse, tá? Essa aqui é a suíte térrea. Nós temos nesse móvel aqui, Rica, seis suítes, seis suítes plenas nesse móvel Todas elas com bastante iluminação, e o bacana da iluminação é que eles separaram. Tipo assim, então você consegue acender as luzes daqui, acende uma, acende outra, acende de lá. Tá assistindo alguma coisa, tá lendo um livro, quer um conforto é, visual melhor? Eles separaram bastante, não é aquele tipo de tomada que você aperta e liga tudo de uma vez. Eles separaram, e todos os quartos com sistema de som, como eu disse. Aqui a gente tem um closet deixa eu até fechar aqui, closet, banheiro da suíte, dá uma olhada, mostra para eles aqui os detalhes dos metais, todos em inox, tudo de muita qualidade, muito bom gosto também, o acabamento muito bem feito do imóvel, é uma casona, né? são 900 metros quadrados de área construída de casa, um lote de mil metros quadrados, aqui no condomínio Acapulco, é uma das etapas, tá? eu Tô conhecendo aos poucos eu fiz o outro vídeo o pessoal começou a me corrigir falando do tamanho dos lotes é porque tem etapas, tem uma delas que são lotes a partir de mil metros, né? então são lotes maiores aqui é aquela porta que eu te falei que dá para a garagem né? a garagem desceu, pode entrar por aqui lavabo, acho que é importante mostrar esse lavabo, Henrique porque ele está muito bonito essa pedra aqui é surreal olha só ah, os metais não, top. Tem essa aqui e tem uma interna aqui ao lavabo também. A casa. Olha só a visão da casa, cara. Olha isso aqui. Você entrou, puff. Essa é a visão que você tem do imóvel. Aqui a gente tem um espelho d'água dentro da sua casa. Não sei se dá para criar umas carpas aqui, uns negócios. Olha só. Espelho d'água aqui dentro. É uma casa que ela tem muita iluminação natural. Agora, eu estou aproveitando muito a iluminação artificial porque as cortinas estão fechadas. Mas imagina, abriu todas essas cortinas, você vai pegar a claridade do dia todinho. E o que é legal, ela tem uma cascata rica, que dá para ver daqui, ó. é uma cascata que desce pelos vidros, cara. Lá de fora o pessoal vai ter uma noção melhor. E isso passa lá na frente do imóvel também, tá? Aqui. Olha que delícia. Tem que fazer a compensação de luz aí, né? Tem algumas fontes ali fora. Jardim vertical. Projeto de paisagismo da casa tá lindo. Essa cortina aqui é de altíssimo nível, cara. E o bacana é que o espelho d'água... Ele, ele contorna a casa, ele está aqui por dentro, ele dá sequência ali fora, ele passa aqui pela lateral, ó. ele passa na lateral todinha aqui da sala e dá sequência lá fora, no, no fundo da casa. Eu não sei se funcionaria para os meus filhos, eu consigo imaginar o Arthur e a Anne correndo aqui dentro desse... Desses Não, cara, certeza. Um dia ou outro eu ia ter que deixar, né? para eles brincar e experimentar. Olha só a amplitude dessa sala. O pé direito, esse pé direito aqui ele é mais alto do que um pé direito duplo convencional, tá? Ele é mais alto. Ar-condicionados cassete já instalados. Iluminação já instalada para você. Os lustres são lindos, né? Tanto esse com aquele lustre ali, cara. Aquele ali é lindo, velho. Quem me acompanha já conhece. Olha o que eu achei aqui nessa sala. Uma lupa. Isso aqui é para comprovar a minha teoria de que toda casa de bacana tem que ter uma lupa. Eu não sei a explicação disso, tá? Eu sei que a gente visitava muitos decorados de luxo. Todos os decorados que eu ia, sempre tinha uma decoração. Uma lupa. Eu falei: ó, oh, sucesso deixa pistas, né? Sucesso deixa pistas. Então tá aqui. Inclusive, vou deixar no link desse vídeo eu que sou sagaz, né, tem uma lupa do Ricardo Martins, você que às vezes quer presentear um cliente, ou você mesmo quer comprar, você quer me abençoar, quer abençoar a sua casa com essa decoração bacana, Vou deixar... não é essa lupa minha, tá, tá? eu só usei exemplo porque estava aqui na decoração. A gente já mostrou o quarto térreo, mostramos a, a sala, aquele, aquele detalhe na madeira ali com iluminação ficou lindo, cara. Aqui na sala temos um home, home cinema, isolamento acústico bom, cara, aqui dentro. Olha só o tamanho desse home cinema, sistema de som, olha aqui, uma, duas, cinco caixas aqui em cima, um sub aqui embaixo, esse aqui, Rico, eu não liguei, mas com certeza é aquele assim, barulho de cinema mesmo. Super System Sound Surround Mega Plus Blaster. Aqui, ó. Esse aqui é lindão, cara. Deixa eu... Eu vou até sentar aqui para o pessoal ter a noção do tamanho. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse sofá. Cabe. Cara, eu não sou pequeno, velho. não sou baixinho. Passei raiva esses dias, gente. Fiz um vídeo com os adolescentes que me encontraram numa loja de açaí, aí tinha uma menina que tava na minha frente, ela era muito alta, cara. Ela devia ter 1,90m, 95m. E eu perto dela fiquei muito pequena, aí o povo falou que eu tinha 1,5m. Não é, gente, eu tenho 1,83m. Então, assim, cabe... É um sofazão, tá? Você viu o tamanho aqui, isso aqui é um baita de um sofá. Estamos na área de lazer da sua casa. Agora o barulho da cascata vai concorrer um pouco com a minha voz. Mas... Aquela cascata ali depois a gente vai mostrar pra vocês. Além dessa que desce pelos vidros que eu tinha mostrado. Rica, vem andando assim, ó. Mostra aqui pra galera. O espelho d'água que dá sequência em torno da casa e entra lá pra sala. Você tem esse espaço aqui. Uma ducha bem na frente de onde o Rica tá filmando. Jardim vertical nas laterais da casa. Paraíso, cara. Apaixonante. É tudo muito lindo. Olha só esse gourmet. Eu não sei se vocês gostam de receber pessoas na sua casa. Se você gosta, isso aqui é importante para você. Gosta de fazer uma festa, gosta de, né, às vezes colocar uma música... O que, que você curte? Sertanejo? Você curte... gosta de um rock? Por exemplo, você colocou aqui. Aqui tem um telão. O telão vai descer. Pode colocar um videoclipe rodando. Sistema de som aqui nessa área externa todinha. Ali mais um sub. Olha só. Tem um sub para dar o grave aqui. Como vocês podem ver, sistema de segurança na casa também. Câmeras. Não ficou praticamente ponto cego aqui embaixo, tá? Você tem o sistema de câmeras bem em cima de você aí, ó. Espaço gourmet. Churrasqueira. Churrasqueira chopeira que não pode faltar, tá, para o fim de semana. Aqui a chihuasquerona top, já imagina você recebendo seus amigos, recebendo seus familiares, pessoas que são importantes para você usando esse espaço no seu fim de semana. Eu fiquei sabendo que aqui no, no Guarujá, especificamente nesse condomínio pouco, tem muita gente que às vezes o cara mora em São Paulo, capital, ele é um empresário, ele tem negócios para lá e ele usa aqui como segunda moradia. Tá. Depois da pandemia, deu uma pequena alterada nisso, por quê? Por causa da pandemia, as pessoas foram forçadas a utilizar mais o, o home office, né? reuniões à distância, trabalho um pouco mais remoto. Então, isso permitiu uma migração de pessoas para a primeira moradia para cá. Mas, de forma geral, segunda moradia, paraíso. Você passar fim de semana, litoral paulista... Condomínio extremamente seguro, lindo, maravilhoso. Acesso a algumas praias muito exclusivas aqui em volta, tá? Você que está assistindo não conhece Guarujá. Aqui nós temos algumas praias muito exclusivas. Aqui próximo. Aqui pela lateral, importante falar, Rica. Pegou aqui por trás. Aqui a gente tem uma, tipo uma casa de caseiro ou de motorista para funcionários que trabalham na casa, trabalham contigo. Tem aqui um espaço que ficou separado aqui para manter a privacidade dos moradores. A piscina, eu acho que é importante falar dela porque é uma baita de uma piscina. Uma parte mais profunda com as hidros aqui do lado. Uma parte mais profunda de lá ainda com acesso à sauna, uma sauna molhada ali. ó Terminou a sauna, dá um mergulho ali para dentro. Ali a gente tem um deck mais raso para ou para criança ou que a gente chama de deck molhado, né? Dá para colocar até umas cadeiras ali, dependendo do móvel dá para colocar aqui também e uma raia ali no fundo. A gente precisa mostrar aquela raia. Cheguei. Você que é o Michael Phelps de São Paulo pode nadar aqui, ó. Hoje. Eu vim mostrar, eu tô a paisana, tá, gente? Tô vestida assim. É, eu não trabalho assim normalmente atendendo clientes. Depende do cliente, né? Eu vou atender um jogador de futebol, eu vou de jogador caro. Né? Eu vou atender um artista, às vezes. Eu gosto de conectar muito com, a, com o cliente que eu tô atendendo, né? Se é um cliente que é mais espojado, mais tranquilo, eu visto assim. Aí eu tava aqui durante a filmagem anterior que eu fiz, chegou um cliente para ser atendido, por outros corretores. E as pessoas me conheciam. Eu acho que tinha umas quatro meninas, não era, Rica? A família, aí as, elas me conheciam do TikTok. Pensa? Olha o alcance, gente, pra vocês terem uma ideia de como funciona o nosso trabalho. Hidromassagem aqui, ó, pra um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lugares, pelo menos aqui. A televisão ficou ali atrás do Rica. Jardim de jardim vertical aqui sistema de som aqui todo você tomando seu espumante curtindo seu momento aqui na sua hidromassagem com essa vista da casa precisa de mais o que, Rica? só de Jesus na sua vida o resto tá aqui ó. vamos lá vamos conhecer agora a gente visitou a cozinha? ainda não, né? vamos conhecer a cozinha gente aqui a gente tem uma cozinha que ficou conectada com a área gourmet através dessa esquadria que é uma cozinha mais isolada fechou a porta pronto da mesma forma dali ó eu tenho uma integração se eu quiser eu fecho e corto essa integração bancada de ilha fogão coifa uma coifa linda diga-se passagem uma bancada no silestone Espaço aqui, ó, já imagina você tomando café da manhã com seus filhos aqui todos os dias. Os armários estão de muito bom gosto, tudo muito ornando. Eletrodomésticos, tudo de excelente qualidade, tudo top de linha. Uma baita de uma cozinha. Muito boa. Vamos dar uma olhada na área íntima do imóvel? Nos quartos? E aí, Rica? Tá gostando da casa? Essa aqui te atende? Vamos subir essa escada, linda. Guarda-corpo de inox, com vidro. É uma escada bem confortável, é mais larga, boa de subir. Tem escada que você tem uma, um medo de subir, assim dá uma sensação ruim. Os degraus estão num, numa, numa distância boa, confortável. Aqui, ó, cara. Isso aqui tem que filmar, cara. Vou fazer um TikTok nesse negócio aqui. Preciso filmar isso aqui. Olha que lustre mais apaixonante cara olha aqui essa vista do pavimento de cima da casa tem coisas que as palavras não conseguem descrever né isso aqui eu preciso mostrar não adianta tanto que eu falar aqui o que você vê aqui tá sendo muito mais faz muito mais sentido eu quero começar mostrando as suítes para vocês. Aqui em cima a gente tem cinco suítes. Quero começar mostrando dessa. As portas brancas também. Muito sofisticadas. Armário. Ficou de fora a fora aqui no, no canto. Um, um closet. Banheiro da suíte. Por favor. Sistema de som. Aqui também, olha só as caixas de som aqui no quarto. Muitos acionadores de, de iluminação. Você pode acender a iluminação de forma específica. TV zona aqui na frente. Imagina essa casa aqui decorada, porque ela está mobiliada de forma mais genérica. Agora você imagina ela completamente mobiliada, decorada com o seu gosto, no seu padrão. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Sacada aqui na frente. Acho que vale a pena mostrar aquela serra ali, olha aqui. A vista que, que você vai ter da sua casa. Cara, aqui é muito bonito. Aqui é muito bonito. Vamos para as outras suítes agora. Hoje o dia tá mais ameno, né? um dia tranquilo. Não peguei calor aqui no Guarujá. Não sei se costuma ser quente. Cheguei num, num dia que tá assim, tá, tá tranquilo, tá ameno o clima. Mais uma suíte de cá. Reparei agora, o pé direito dessa, desses quartos, bem, um pé direito bem maior. Isso porque já está com rebaixo de gesso. Então assim, ele dá aquela sensação mais gostosa de amplitude. Quando você tem um pé direito baixinho, claustrofobia, né? Você tem a sensação que está apertado. Aqui se dá aquela amplitude gostosa. Pra ter um... A galera tá com uma dúvida se o pé direito é alto, mesmo você que é pequeno? <risos> Não faça isso, eu tenho 1,83m, gente. Aqui, ó, a gente tem uma cama que ela deve ser uma queen mais uma de solteiro. Então dá pra ter uma noção bacana dos espaços. É um baita de um quarto... E ainda ficou com uma sacadinha aqui. Lembrando que todas as esquadrias aqui dos quartos, essas portas, você tem aquelas três folhas, né? Você tem uma de tela, tem uma de vidro e tem a outra que desce para fazer o blackout total, que é automatizada. Aqui a gente tem o banheiro da suíte, os armários ficaram aqui no lateral. Aqui, mais uma suíte, esse detalhe aqui na madeira com a iluminação. Eu, assim, sou suspeito de falar porque eu gosto muito de detalhe em madeira. Eu achei que ficou extraordinário. As portas também com isolamento, tá? Essa borrachinha aqui para não dar pancada na porta e para isolar quando fechou também, isolamento acústico. Banheiro da suíte, armários cara aqui no canto. mais um quarto com uma cama queen e uma cama de solteiro. São quartos grandes. Vários acionamentos de iluminação, sistema de som também nesses quartos. Cara, é um imóvel de altíssimo nível. Altíssimo nível. E pelo preço, ele tá muito interessante. Muito interessante. Vamos lá? Iluminação nos rodapés. Roupeiro aqui no caminho. Essa suíte, vou deixar com uma cerejinha do bolo. Já já a gente volta nela. Essa suíte de cá. Também com a cama. Essa cama já é um pouco maior. Provavelmente ela é uma King... Uh, e uma cama solteiro. Quarto maior. Armário ficou dali. Sistema de som também nesses quartos. Todos eles com ar-condicionado inverter já instalado, climatizado. Essa aqui já com uma sacada pro fundo. Ajusta aí a iluminação, Rica. Essa a vista da sua sacada. Algo importante a se mencionar é que ali, ó, repare gente. Eles colocaram um paisagismo até na parte que não o morador normalmente não acessa ali, tá? Mas para ter uma vista agradável, para não ser só o telhado do vizinho, colocaram um paisagismo aqui em cima. Aquilo ali é o quê? Jabuticabeira? Ah, eu não... daqui eu não consigo identificar. Mas tem um paisagismo, olha que bacana. E agora pra gente finalizar o nosso tour, eu quero te mostrar a suíte principal que tá apaixonante. Porta pivotante, uma porta mais larga, maior, armário. Um ropeiro aqui no cantinho. Bem-vindo à sua suíte. Deixa eu só checar um negócio aqui. Aspiração de pó central na casa, tá? Bem-vindo à sua suíte. Ao quarto master. Uma camona super king. Um sofazão aqui na frente. Um sofá, divã, como é que chama isso aqui? sei que é massa não, mas divã é o nome daquele lugarzinho que senta, né eu não, não sei exatamente qual seria o nome desse aqui sei que é massa pra caramba cortinona, olha o tamanho dessa porta, vamos fechar a cortina aqui não aí sistema de som também, colocou um, um climinha, instalou, eu não sei se está com automação completamente para esses sons aqui mas aí você já pensou? Chegou, colocou uma, uma musiquinha romântica. Pronto. Já é o clima para o love. Love moments. Como diz o Johnny, né? Ele fala, love moments. Já, põe, já manda aquela assim. Com vista também para a área de lazer. A mesma vista daquela sacada de lá. Olha só a sua vista para a área de lazer. Da sua sacada. Acordou cedo. Pode tomar um cafezinho aqui na varanda. Dá para colocar móveis de varanda aqui. E agora a gente vai finalizar o nosso tour. Dentro da sala de banho. Passando primeiro pelo closet. Closet. Deixa eu ficar aqui para vocês terem uma noção do tamanho do closet. Closet daqui. E aqui a sua sala de banho. Banheira de hidromassagem para dois lugares. Aqui tem jato para tu quanto é lado do seu corpo, meu querido. Isso aqui é massagem in intensiva. Olha isso aqui: duas cubas entalhadas, torneira de bica inox, torneira linda, espelhão, duas duchas, iluminaçãozinha para gerar um clima e agora eu quero finalizar o vídeo aqui com essa vista aqui para cá Rica cheguei esse móvel aqui no Jardim Acapulco aqui no Guarujá 900 metros de área construída de casa mil metros quadrados de terreno a MyBroker está aqui para te atender agora, tá? Se você tem imóvel, você está é, querendo fazer a venda do seu ou se você está procurando imóvel para comprar, agora a gente pode te assessorar nisso. MyBroker foi instalado primeiramente em São Paulo Capital, mas agora estamos vindo aqui pro Litoral para te atender melhor. Então, falou imóveis falou com a My Broker, pode conversar com a nossa equipe, tem detalhes na descrição do vídeo, detalhes do imóvel, e tem o número da captadora responsável. Então você ligou para ela, conversou, a gente vai prestar um atendimento para você aqui de altíssimo nível. Muitíssimo obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no curtir, porque isso me ajuda demais, e isso dá sorte para você, já falei. Então você clica no curtir, deixa um comentário para gente, um feedback. Muito obrigado, deus te abençoe e até o próximo vídeo.